Ora bem, mais uma vez, hoje vai ser outra vez uma espécie de ciclo de vídeos que comentam algumas notícias que eu quero comentar. Ora, esta notícia diz assim, Japão lamenta falta de ação da ONU sobre testes de mísseis de Pyongyang. Pya, Pyongyang. Pronto. E portanto, o Pyongyang é a Coreia do Norte, que pronto tem a ver com o Kim Jong-un, e que pelos pronto, não faço a mínima ideia qual é que é o bichinho símbolo deles, não é? Deve ser o Tigrezinho também, não faço ideia. Uh, contudo, uh, isto é triste. É triste porquê? Porque a ONU, em princípio, não tem que fazer testes de nada, muito menos de mísseis. Como eu gosto de dizer, uh, e até digo lá no meu, no meu sitezinho, que é, parece que os homens se apaixonaram por pênis voadores e ejaculações destrutivas, sendo que qualquer ejaculação, por norma, é positiva. Ora, quando tem como alvo um útero. Ora, até quando tem como alvo um pedaço de papel. E pronto. Fica por aqui.